Bom. Olá, viadinhos, tudo bom, querida? Tudo bom. Tudo bom. A gente veio aqui trazer mais umas notícias urgentes pra você sobre o Big Brother. Já chegou o disco voador! Hoje eu acordei e olhei... Meu, Hoje eu acordei e meu... me dei uma falta de você, saudade de você. Hoje eu acordei e fui olhar meu Twitter e eu vi o quê? Uma puta ideia acontecendo no Big Brother e era quem é a Jade Picon e... P.A. Pedro Arthur. Eu acho que a Jade Picon pegou no... mas enfim. Eu não sei se ela pegou, mas que foi um beijo assim ó, tipo de novela assim. A galera da, da internet ficou meio excitada com o bicho Porque nunca mais tinha acontecido nada na, na, naquele Big Brother Daí aconteceu isso Eu acho que não é nenhuma excitação assim, meninas, no sentido sexual mesmo ah. É uma excitação no sentido de que finalmente aconteceu alguma coisa Aí também teve aquela questão lá da Casa de Vidro Com o pessoal da Casa de Vidro que a gente já mostrou Se você não conhece o pessoal que tá na Casa de Vidro assiste uma nosso um vídeo vídeo aqui Agora tá rolando todo um babado assiste. que o Thiago Abravanel Chorando por causa ah, da saída da aparecendo lá, Buda, do Larissa. Buda, sentado lá que nem o Buda. Ele, ele é o grande patriarca lá do Dragon Ball, o pessoal sentado lá no, no, ao redor do grande patriarca e o Thiago trabalhava lá sentado, parece um Buda. Aí, é um que, envolve, aí que envolve o que eu estou tentando dizer: que é da casa de vidro. Por que? Larissa Manuela. Larissa, não Larissa, é Larissa Manuela. Larissa Manuela. Beijo Lari. Lari Larissa. Estava lá na casa de vidro. E na casa de vidro ela estava dizendo pra todo mundo o que estava acontecendo aqui fora da casa. E aí todo mundo tava lá assim: Tava aparecendo a Zumbilândia. Exato. Todo mundo em volta daquela coisa de vidro tava uma cena apocalíptica. Parece aquele filme guerra guerra Mundial Z. Não sei, qualquer filme de zumbi tem essa cena. E daí o povo tava tudo lá querendo saber o que estava acontecendo. E aí saiu um meme da Eslovênia pedindo lá as coisas pra Saiu um meme porque ela falou que ela tava agradando o pessoal aqui fora. Aí o pessoal do Twitter, que não perdoa ninguém, foi lá e desmentiu, porque ninguém tá gostando muito dela, não, tá? Ela tá situada, ela tá no trio Bárbara, Laís e a Eslovena, que são as canceladíssimas da edição. Ela, a Eslovena, ela acha que ela é parecida com a Juliette, né? Aí, ela aí ainda vai a outra parecida. lá e mente que ela tá fazendo a coisa certa, né? Eu adorei a Laís. Querida, poder. ela chegou já causando discórdia. Uma das coisas que a Larissa falou foi que o, o que não era pra cantar quando as pessoas fossem eliminadas, porque tava todo mundo odiando isso, que aqui não era retiro espiritual. E aí o Thiago Bravanel sentiu tudo tudo. Ah, a gente tá cancelado? Marinho, não, não, tá não! tá cancelado! Um pouquinho ela falou, deu mais umas inclusive de... agradecemos a Larissa porque Obrigado. a gente quer ver o circo pegar eu acho fogo. que finalmente o Boninho acertou, né? Eu acho... eu acho que o Boninho não sabia como intervir no jogo para não ser uma coisa muito combinada, ele foi lá e disse assim ó, oh, o negócio é o seguinte, vocês podem falar tudo o que está acontecendo aqui fora Falem mesmo, pessoal, se situar que tá flopando a minha programação e nós estamos perdendo pro Faustão quando eu dimiti Aí parece que agora as pessoas estão acordando dentro da casa. Que Obrigado, que é? Larissa. de novo meu apelo aqui. Obrigado, Larissa. Obrigado, Larissa. Porque agora a gente tem um pouco de entretenimento, hum, tá? Finalmente. E é esse o resumo do que aconteceu no BMB nos últimos dias. Espero que se você gostou desse vídeo, você continue assistindo, porque a gente tá sempre postando. Já isso. deu uma pimentadinha, é, né? É. Gente, tá, claro. gente tá A gente Agora a gente tá até motivado, assim, porque a gente não tem que ficar. Re... Caramba, e só lembrando pra vocês. Pra achar um entretenimento pra entregar aqui pra vocês. É isso aí, pessoal. acompanhem aqui os outros vídeos. Aqui nessa playlist tem os outros vídeos do Big Brother que a gente tá comentando. Se você não tá atualizado sobre essa edição, a gente atualiza você, tá? Se inscreve aqui no canal pra ajudar o nosso canal a crescer, por favor. Vai lá no Instagram. Segue nós. Comenta, Totópol. comenta, sinta à vontade. Não precisa ter vergonha. Então, vamos deixar Dá like pra todo mundo, manda um para pra todo mundo. A gente adora. Então, Comentem tudo porque você não pode comentar. Obrigado, entendeu? Até o próximo. Tchau.